era beleza que é o René Ricardo. seja muito bem-vindo ao canal é, trabalhar em casa ganhando e hoje eu tô fazendo esse vídeo é, porque eu quero dar continuidade é, sobre o assunto do Instagram né eu recebi alguns e-mails aí pessoal perguntou como é que faz para vender é, vender pelo Instagram pelo Instagram e eu fiz algumas pesquisas aqui eu quero eu quero passar para vocês é, é seis passos que vocês seis passos até simples que você pode fazer para vender pelo Instagram. Lembrando que o Instagram é uma rede social, ela pertence, é, ela foi comprada pelo pelo pelo Facebook e é uma rede que vem crescendo bastante, tem feito muito sucesso e muita gente migra é, para o Instagram. Né? Então é, eu vou passar aqui seis passos para que você possa vender pelo Instagram de forma muito simples, tá? Então vamos lá, o primeiro passo é para você é, instalar, a primeira coisa é instalar o, o aplicativo, né? O aplicativo, então, ele funciona muito bem se você for trabalhar com, com tablet ou com celular. Mas nada impede de você também é, trabalhar com um notebook no meu caso aqui eu uso um notebook tá então eu consegui é, colocar ali o o aplicativo do Instagram e aí eu trabalho com notebook para mim é melhor eu, eu tinha uma outra máquina que é, me queimou a placa então eu migrei todo o meu trabalho para o um notebook tá então para mim funciona muito bem certo é, então se você ainda não tem uma conta no Instagram né você pode baixar o aplicativo e aí é fazer uma conta no Instagram, tudo direitinho ali, tá bom? É, o segundo passo é transformar o seu perfil pessoal em um perfil comercial, tá? É, você pode, nada impede você de fazer vários perfis, tá? Você pode fazer vários perfis, você pode fazer é, é, quantos perfis você quiser, né? É, existe, existe aí uma alternativa quanto aos links, tá? Que você pode usar o Link e Tree, mas isso aí é uma outra história. É, mas você, assim, se você for trabalhar com um produto ou dois, você pode trabalhar com um perfil comercial, certo? Então você vai ativar, vai criar e ativar um perfil comercial especificamente para negócios, ou seja, para vendas, tá? Terceiro passo é, é você fazer publicar conteúdo relevante, certo? Então o, o ideal é você escolher ali os formatos de conteúdos é, que podem ser publicados no Instagram, né? e fazer posts legais assim, é que que gera engajamento com a sua audiência aí, pessoal, tá? Fazer coisas legais assim, coisas interessantes que chame a atenção do seu público, tá? é, Depois, é, um quarto passo seria identificar a frequência é, ideal das postagens, tá? Você pode frequ... você pode ali postar uma vez ao dia, duas vezes ao dia. O ideal, é, segundo pesquisas e é, é, segundo pessoas que eu já conversei, é você fazer é, duas postagens por dia, tá? Uma de manhã e uma de tarde, tá? Ou então duas à tarde, porque parece que a tarde, a tarde ela tem, você, o pessoal começa a chegar do trabalho e começa a acessar mais ali o, o Instagram. Então, a, na parte da tarde, depois das três da tarde, tem mais engajamento, tá? Então pode ser bem legal isso aí. É, depois tentar engajar os seus usuários do, do Instagram né, divulgando o seu perfil em outras redes sociais, como por exemplo o Facebook e também o Twitter. Né. Eu, tive, eu tenho uma experiência bem legal que eu vou fazer um vídeo com, com o Twitter tá? é, de um produto que eu acabei vendendo, é, produto feminino que eu acabei vendendo pelo Twitter, mas depois eu, eu mais pra frente eu vou falar sobre isso aí. Né, sobre o twitter que também é uma boa alternativa de divulgação de produtos é, também você pode descobrir o produto certo é, é essa essa parte aí o sexto passo é bastante interessante pelo seguinte existem produtos que têm a cara do instagram né, principalmente produtos produtos femininos tá produtos femininos têm a cara do instagram outros produtos como por exemplo de, de ganhar dinheiro pela internet essas coisas já não tem tanto a cara mas o, o, o produtos femininos é, bolsas calçados lingerie é, tudo isso aí tem maquiagem então são produtos que tem a cara do Instagram você pode apostar nisso né então esses aí foram seis passos que você pode utilizar para vender no no Instagram tá depois eu vou fazer outros vídeos é, explorando mais cada um desses passos aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, dá um like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos, tá? Se você quiser fazer algum comentário É só fazer logo aqui abaixo, né? E eu agradeço e vou responder é, Assim que possível, tá bom? O Instagram é uma ótima ferramenta para quem quer divulgar produtos, certo? Inclusive eu vou deixar aqui o link do curso Instagram, né? Certo? Que é um, um curso bem legal aí, que está tá barato, só com preço bacana, né? E que é, você pode fazer esse curso e aprender muito mais sobre como divulgar produtos pelo Instagram. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais!